Viva amigas, vamos fazer o início do ponto alto a duas cores. Lançada na agulha, vamos fazer o ponto alto normal. Aqui acrescentamos já uma cor. É só pôr assim uma laçada. Fechamos o ponto alto. E agora temos aqui um grande truque. Qual é o truque? Vamos desmanchar as três correntinhas iniciais. Isto é uma dica muito boa para todo o crochê. Porque as três correntinhas depois se for um, um crochê fica marcado. E ficando marcado, ora, aqui já está, já está o fim. Pronto, ficamos o fim. Aqui agora neste que foi a cor. Passamos aqui por baixo para ficar já na posição. E aqui está o nosso ponto perfeito. Já como é. Isto é uma grande dica. Depois este passa para baixo e remata. Top!